E aí, tudo bem? Alexandre Galera, mais uma vez com você. E você tem dúvida de como negociar com seus fornecedores, como negociar com seus parceiros? Então fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai falar sobre isso. O que muita gente não pensa antes de sentar para negociar com seu fornecedor, ou com seu parceiro, é em tentar inverter o jogo certo? Por maior que seja a empresa do outro lado, por maior que seja a condição, primeiro de tudo a gente tem que ter. Respira fundo, senta, monta e pensa o que você vai conversar, tá certo? Ninguém vai para uma reunião, ninguém vai fazer uma negociação sem antes ter pensado nos cenários, montando o cenário do que você vai pedir, como você vai falar e o que você vai falar. O que é ideal para você no primeiro momento, tá certo? Lembrando que parceria boa é parceria que é boa para os dois lados você já consegue imaginar o que essa pessoa, essa empresa que vai estar tá do outro lado, vai começar a te questionar ou ela vai questionar durante a sua conversa. Isso é muito importante, porque você vai preparado para ter pelo menos quase todas as respostas para as perguntas que vão surgir, certo? Feito isso, você tem que entender o seguinte, tá? A tua empresa, ela é aqui, ó, certo? Ela é aqui. Como diz o Ale da Global, vou falar para ele que eu citei ele aqui, porque ele me disse uma coisa uma vez muito importante, é, a empresa dele, né funcionando lá numa chácara, ele falou, cara, a minha empresa tem 4 mil metros quadrados. A casa em si não tem esse tamanho, mas a empresa dele tem 4 mil metros quadrados. Então qual o tamanho da sua empresa? Qual o tamanho do seu negócio? Tá certo? E outra coisa, você sabe algo que os seus fornecedores, os seus parceiros não sabem, você sabe vender. Você tem o poder de estar tá vendendo dentro dos maiores canais do Brasil de venda. E isso é muito forte. Quando você senta para negociar com alguém que está do outro lado, que fala sobre marca, e você traz esse conceito do tipo: olha, sua marca vai ser valorizada, eu vou levar ela para os maiores canais do Brasil, a pessoa que está do outro lado ali ela também tem um ego, ela também quer chegar lá. E você vai mostrar que você consegue ajudar a chegar lá, a marca dela ser reconhecida. Então lembre-se de uma coisa, tá certo? Quando você for sentar numa negociação, você sim, independente do seu tamanho, é um lado muito importante na mesa. Assim como ele tem vários clientes, você também tem vários fornecedores, você também tem vários parceiros para escolher e a gente vai colocar regras que também ajudam o nosso negócio. Existem condições e exceções que você vai abrir também, tá certo? Você tem que estar preparado para isso, porque a parceria boa é uma parceria que vocês vão chegar num ponto comum de decisão. Então isso é muito importante. Não vá duro, não vá rígido, não vá disposto a não ceder nada, porque também fica um pouquinho complicado. Mas ao mesmo tempo, tudo que você vai pedir, o que você vai apresentar, você já pensou antes como que isso é recebido por uma pessoa que está do outro lado e os possíveis questionamentos que ele vai te fazer. Baseado nisso, você vai ter sucesso na maior parte das suas negociações. Analise muito bem as contrapropostas e você, assim como a pessoa que está do outro lado, não precisa dar uma resposta em negociações imediatas. Não tome atitude numa negociação imediata é, se vier uma contraproposta. Senta e pensa. Um exemplo clássico disso é quando você vai pedir uma condição de desconto e ao mesmo tempo o teu fornecedor te fala, tá bom, se você comprar à vista ou se você comprar antecipado ou se você comprar 100 mil reais, eu consigo essa condição. Você no ímpeto vai lá e fecha essa negociação, mas na verdade ela é uma negociação que pode quebrar a sua empresa e você não pensou direito antes de responder, tá certo? E ao mesmo tempo, se você pensou, volte com uma contraproposta ou até mesmo já pense nisso antes. Se ele me propuser que eu compre à vista, o que, que eu vou fazer de contraproposta? Eu já estudei aqui e eu posso chegar nisso, tá certo? Isso é muito importante quando a gente senta com parceiros, é entender os dois lados, porque tem que ser bom para todos os lados, frisar muito isso que a gente vê várias parcerias aí que não são boas, tá certo? São boas apenas para o umbigo e não são boas para o umbigo dos dois, tá certo? E tem que ser boa para o umbigo dos dois. Senão essa parceria não é duradoura, essa parceria vai ser uma luta, vai ser sofrida e você vai ter que ficar brigando o tempo todo com relação a essa parceria. Então quando você for sentar pra negociar, respire antes. Tá? e acerte o que você vai fazer naquele dia. Já saiba o caminho que você quer chegar, o lugar que você vai chegar, o lugar que você vai levar aquele seu fornecedor. Leve números de mercado, mesmo que esses números não sejam seus, mas são números do mercado, mostrando o potencial que existe daquilo ali. Eu já estive em empresas com 30, 40, 50 milhões de faturamento ao ano, que dentro do mundo online não faziam nem 50 mil reais. E sabe o que você tem que eles não têm? Conhecimento. E às vezes você fatura muito mais que ele, já dentro do mundo online. E se não fatura e você estiver estudando para chegar lá, você sabe que você vai chegar lá, tá certo? Então, vamos para cima, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e negocie bem com seus parceiros. Coloca aqui embaixo experiências de negociação que você teve aí, que foram mais ou menos isso ou não isso, que você teve sucesso. Grande abraço e vamos para cima!